Seguindo Arendt, irei tecer algumas considerações breves sobre a ressurgência, no final dos anos 60, da glorificação da violência do tipo soreliano. O final dos anos 60 foi um momento histórico crucial, um momento no qual a necessidade do presente, da ordem social atual, foi colocada completamente em questão. Em retrospectiva, foi o momento em que o capitalismo fordista, centrado no Estado e em sua contraparte, o socialismo real estatista, alcançaram seus limites históricos. As tentativas para ultrapassar esses limites foram, contudo, particularmente mal sucedidas, mesmo ao nível conceitual. À medida que a síntese fordista começava a desagregar-se, foram alimentadas esperanças utópicas. Ao mesmo tempo, o alvo do descontentamento social, político e cultural tornou-se exasperantemente elusivo e onipresente. As pressões no sentido de uma mudança estavam presentes, mas o caminho para alcançá-la era pouco claro. Neste período, os estudantes e os jovens estavam mais a reagir contra a burocratização e a alienação do que contra a exploração. Os movimentos operários clássicos pareciam não apenas incapazes de responder às questões candentes para muitos dos jovens radicais, como esses mesmos movimentos, assim como os regimes do socialismo real, pareciam estar profundamente implicados precisamente nas situações contra as quais os estudantes e os jovens se estavam a rebelar. Confrontados com esta nova situação histórica, com este terreno político desconhecido, Muitos movimentos de oposição viraram a sua atenção para elementos conceitualmente familiares, centrando-se nas expressões de dominação concretas, tais como a violência militar ou o domínio político dos estados policiais burocráticos. O foco nessas questões permitiu o desenvolvimento de uma concepção de política de oposição que era ela mesma concreta e frequentemente particularista, por exemplo, o nacionalismo. Exemplos disso foram as formas concretistas de anti-imperialismo, assim como o foco crescente nas formas de dominação concreta no leste comunista. Não importa o quão diferentes e opostas essas respostas políticas possam ter parecido na altura, ambas ocluíam a natureza abstrata do domínio do capital. Precisamente quando o regime capitalista se estava a tornar menos centrado no Estado e, nesse sentido, ainda mais abstrato. A viragem para a violência soreliana foi um dos momentos desta viragem para o concreto. A violência, ou a ideia de violência, foi vista como uma expressão de vontade política, de ação histórica, para contrariar as estruturas burocráticas e alienadas. Face à alienação e à êxtase burocrática, a violência foi considerada criativa e a ação violenta per se passou a ser vista como revolucionária. Apesar da associação da violência com a vontade política, contudo, eu diria que, tal como defende Arendt, a nova globalização da violência no final dos anos 60 foi causada por uma severa frustração da capacidade de ação no mundo moderno. Isto é, ela espelhou um desespero subjacente relativamente à eficácia real da vontade política, da ação política. Numa situação histórica de impotência exacerbada, a violência expressava a raiva da impotência e ao mesmo tempo ajudava a suprimir esses sentimentos de impotência. Tornou-se num ato de autoconstituição enquanto excluído, enquanto outro, em vez de um instrumento de transformação. E, contudo, focada na êxtase burocrática do mundo fordista, a violência repercutia a destruição desse mundo pela dinâmica do capital. A ideia de uma transformação fundamental foi suspensa e substituída pela noção mais ambígua de resistência. A noção de resistência, contudo, diz pouco acerca da natureza daquilo a que se resiste ou da política de resistência envolvida, ou seja, do caráter das formas determinadas de crítica, oposição, rebelião e revolução. A noção de resistência expressa frequentemente uma visão de mundo profundamente dualista, que tende a reificar tanto o sistema de dominação como a ideia de ação. Raramente é baseada numa análise reflexiva das possibilidades de uma mudança fundamental, que são ao mesmo tempo geradas e suprimidas pela ordem heterônoma. Nesse sentido, falta-lhe reflexividade. É uma categoria não dialética, que não capta as suas próprias condições de possibilidade. Isto é, não consegue apreender o contexto histórico dinâmico do qual faz parte. De um modo semelhante, ofusca distinções importantes entre formas de violência bastante diferentes.